fazendo a apresentação do que é a, a transmissão, de como será a transmissão é, da natação durante os Jogos Olímpicos, especialmente pelo Sport TV, mas eu também vou ter a oportunidade de mostrar a vocês alguns, algumas outras emissoras de como ela trabalha quais são as condições de trabalho. Essa é a cabine do Sport TV, nós estamos, anteriormente eu tinha dito que nós estávamos na saída de 50, nós estamos exatamente na, na linha de, de 25 metros, essa é a posição, aqui ó. É uma mesa, é uma bancada, né, nós temos aqui, ó, posição número 90 Eu até, É o é um número 90, até vou me aproximar um pouquinho mais O pessoal tá montando ainda a estrutura aqui E esse pessoal que tá trabalhando é o chamado OBS OBS é o Olympic Broadcast System, que é, é contratado pelo COI Que organiza todos esses sistemas aqui Então, essa aqui é a mesa de trabalho Nós temos aqui um sistema de informação Ali é o sistema onde vai aparecer... A transmissão da televisão. Milton Leite vai, vai narrar próximo desse sistema, porque aparecem as provas com mais detalhes, né? Então essa aqui é a imagem que nós temos da competição, é exatamente no meio da piscina. Aqui na nossa frente vai ter um placar, essa ficou legal para nós, hein? Um placar bem na, na boca do gol aqui, ó. Mas o placar grande com o telão, ele está lá. Ali ele, ele, ele é gigante esse placar, né? Metade ali. E todo ele, ele tem visual, mas ele vai usar uma parte, é a parte gráfica da competição, resultados, e a outra parte mostra o vídeo das provas. Né? Essa parte aqui embaixo é o, o pódio, quando será colocado, até dá tá marca no chão ali, ó, olha a marca no chão ali para o pódio. Bom, aí no, nessa posição onde nós estamos, a posição da saída está naquele lado de lá, ó, aquele lá é o lugar da saída, das provas de 100, 200, 400, os revezamentos e todas as chegadas, você até pode ver aqueles, aquelas câmeras altas ali, é do sistema ômega, essas câmeras aqui ó, que dão a precisão na chegada caso o sistema eletrônico não funcione. Nessa posição que nós estamos, você tem aqui ó, uma. está vendo essa camerazinha aqui? Essa camerazinha aqui é esta câmera aqui ó, chamada Colcam. O que é isso? Essa luz grande aqui, no início da transmissão, todas as vezes, antes de nós entrarmos no ar com as eliminatórias e finais, nós vamos ter uma apresentação. Então eu e o Milton, os outros comentaristas do Sport TV que estarão aqui, apresentarão as provas. Então nós vamos aparecer aqui de terno, aquele, aquela forma apresentação formal, é feita por essa câmerazinha aqui, a Colcã. E aí depois nós viemos para cá, sentamos né, na mesa, aqui é colocado o nosso computador. Esse sistema aqui, ó, é um sistema sensacional, não dá para ver ainda agora, está até pedindo não remova. Aqui é um sistema de muita informação, passa todos os bios dos atletas, o quadro de medalha, datas de nascimento, às vezes até algumas entrevistas coletivas, os caras mandam até as, as, as principais notas, aparecem aqui. Eles realmente, nesse aspecto, esse sistema de informação é muito bom. Nesse, nessa posição que nós estamos, eu até vou sair daqui antes de atrapalhar o cara, antes que seja colocado para fora, são várias televisões. Né? Então, por exemplo, essa é a 90, é o, é o Sport TV, aqui é a 91, é a Fox Brasil, é aqui é onde vai trabalhar o Jean Madruga. Aqui é outra emissora. Você sabe qual TV é essa? Sim. Canal Plus. Canal Plus. Canal Plus é França. Eu acho que é Canal Plus Brazil. Oh, Canal Plus Brasil. Yeah, exactly. Oh, Canal Plus Brasil. Fox São Paulo é aqui. Uh -huh. Mais uma da Fox aqui. NSC. Essa outra emissora aqui é a Bandeirantes. Olha a Bandeirantes onde vai trabalhar. Nosso amigo da Bandeirantes, o, o Patrick Linker, Henrique Barbosa, e aqui é a ESPN Brasil, Flávia Delaroli, William de Lima. Vocês são os comentaristas que são nossos companheiros, inclusive, de Swinchero. Nós seguimos, eles estão na cabine 96. Nós seguimos a cabine, chegamos na cabine 97 agora. Essa cabine está maior, hein? É maior essa cabine aqui. BBC de Londres. Essa cabine está maior. Você pode prestar que ela tem um espaço a mais, tem dois. Dois monitores, dois canais de, de informação E temos mais uma aqui, TV Globo Olha a TV Globo Essa é a posição da TV Globo Aqui vai ficar o nosso amigo Gustavo Borges Vai fazer a transmissão da natação aqui Essa é a TV Globo E a cabine é igual a nossa, apenas ela é um pouquinho maior em relação né, à dimensão dessa bancada Eu não encontrei a cabine da NBC A única que eu não encontrei deve ser numa dessas de baixo aqui Eu não encontrei a cabine da NBC então, Provavelmente aqui é um há um andame, às vezes muitas vezes agora eu achei um lugar, vamos para o outro lado que tem uma particularidade em relação à TV francesa um muito legal que eu acho que vale a pena ver é a cabine da TV francesa mostrar a vocês eu achei a mais interessante na, na, na questão gráfica da coisa quando nós é, é a televisão francesa aqui então nós vamos passar aqui excuse me thank you Aqui, a chamada France TV Sport. Veja como é legal aqui. Ó. Eles têm uma bancada, né? Uh, aqui de frente aparece aqui umas imagens, né? E eles estão sentados nas cadeiras removíveis ali, ó. Que eles simplesmente se voltam para trás e fazem a transmissão. É como se fosse mais ou menos uma plataforma. Realmente é um, um negócio bem interessante. Você vê a quantidade de equipamento para todos nós aqui. E tudo isso é um trabalho da OBS, A OBS é quem tem, é uma empresa contratada do COI, só que me parece ser uma TV japonesa. E as emissoras têm suas câmeras, as suas câmeras, ah, ah, ah, vamos dizer, as suas câmeras exclusivas. O Sport TV tem a sua câmera exclusiva. E nós também temos uma coisa que nós vamos mostrar pra você agora, que é a nossa plataforma de entrevistas. E você vai ver isso agora. Eu vou primeiro eu vou mostrar e depois nós vamos até lá. Estou indo até lá. Ó. Vocês estão vendo essa bancada ali, ó? Pois nós vamos até lá agora. vamos conhecer aquela plataforma. Então vamos lá, galera. eu falei para vocês, eu ia apresentar exatamente a plataforma de entrevista. Isso aqui é um lugar realmente espetacular que o Sport TV montou. Você vai ver que nós temos três lugares aqui é uma bancada. Nós, nós estamos na boca aqui da, da transmissão. né? Você está vendo ali embaixo? Ali vai ficar o pódio. Veja como nós estamos próximo do pódio. Professor Pestana, professor Pestana. Ali deu um alô, professor Pestana, está trabalhando na Rio 2016. Tudo bem, querido? Prazer te ver. E aí aqui você tem a bancada, né, nós vamos ter, uh, essa, os atletas, os atletas, perdão, os nossos comentaristas, nossa equipe de comentaristas do TV é fantástica, né, Mariana Bruxado, Fabiola Molina, Daniel Tacato, nós vamos nos revezar, e essa posição, ela vai ser utilizada não só na parte de pré, ou seja, antes das transmissões, como durante as transmissões, então é um ponto a mais que nós temos, eles vão ter uma imagem muito boa aqui, a imagem bem legal da piscina, e eles vão, inclusive, receber convidados, que é um lugar muito legal aqui para O atleta que for nadar, a mãe dele, o pai dele, nós vamos chamar os, esses convidados que serão para esse momento. Aí você vai ver aqui, ó, nesse momento, você vê as câmeras que estão postadas né, pra cá. Sabe quem é que tá aqui do meu lado? Essa aqui é a nossa produtora, a Robertinha. Ela é quem capricha aí na, na, na, na, na produção que vai ao ar. Então aqui nesse ponto você vai ter exatamente os atletas, os atletas ou os convidados que serão é, trazidos a essa bancada e aqueles... Uh, vão uh, passa, fazer Principalmente na parte inicial, antes do início das provas né? E durante a transmissão Os nossos comentaristas Daqui também farão suas intervenções então, realmente Estou apresentando para vocês o segundo ponto Sendo que o Sport TV ainda tem mais um ponto E eu vou mostrar para vocês onde é Ele fica lá embaixo na piscina Eu vou mostrar com você agora Nós vamos descer até lá Ali no meio é o nosso ponto Chamado de zona mista Então eu vou mostrar para vocês onde é esse ponto E o que representa esse ponto para que você possa entender durante a transmissão. Então, posição número 20. Posição número 20, mix zone É a zona mista. Essa é a câmera do Sport TV, que aqui vai pegar os atletas quando eles saírem das provas. O que acontece? O atleta disputa a prova, vai terminar a prova dele, aí ele vai sair da prova, ele vai vir por trás. Vocês estão vendo essa bancada azul aqui? ó? Essa bancada azul é a bancada de... Uh, fotógrafos. Ele vai vir caminhando por trás e ele vai passando cada uma dessas marcas no chão brancas aqui, ó. Essas marcas, uma marca a BBC, CBC, CBC, ViaSat da Suécia, DRTV2, MTVA, NOS e a Record. Então cada uma dessas aqui são as posições das, das, das, das emissoras de televisão Então o atleta vai sair da prova nessa direção, ele vem por aqui por trás né? Vai passar exatamente na nossa frente E aí o atleta vai parando ou não nas suas emissoras de televisão né? Normalmente os brasileiros param nas emissoras brasileiras Os estrangeiros param nas suas respectivas E às vezes quando você tem uma estrela, a gente acaba também pegando esses atletas Isso aqui é chamada a zona mista você pode ver que cada uma dessas zonas mistas são marcadas, esses espaços são todos, eles são pagos, e os atletas vão até o final. Quando ele terminar, quando ele passou pela, pela Sport TV, ele passa pela, pela Rai da Itália, ele passa aqui pela Band, e ele vai entrar nesse espaço. Quando ele entrar nesse espaço, ele vai seguir, e lá adiante nós temos mais zonas mistas, porque nós temos outras emissões de televisão, e temos os jornalistas também. Então isso aqui é quase como um labirinto passando... E os atletas até a hora que eles terminarem esse processo da imprensa E aí sim, eles retornam às suas equipes e passam para a piscina de soltura conseguindo então, aqui então, as como eu disse, as zonas mistas Então agora nós temos as zonas mistas que ficam atrás Então o atleta sai lá da, do espaço da piscina E cada um desses espaço aqui são zonas mistas, tá vendo? Ó? Os atletas vão passando por todo esse aspecto aqui E eles vão dando entrevista ou não Eles podem ser que eles sejam entrevistados e às vezes passa um atleta, ou pode ser que a emissora de televisão do seu país, dele e tal. As estrelas acabam falando para diferentes emissoras até o final. Quando eles chegarem no final desse, desse labirinto de zona mista, são 102 metros de zona mista, o que me disseram é a maior zona mista da história. Mais um pedaço de zona mista aqui. E aí sim o atleta vai e conclui, nesse momento aqui, o momento que ele vai terminar vai sair dessa área de competição e ele passa aqui a se integrar à sua delegação. Então ele terminou aqui a área de zona mista e aí sim agora ele se integra à sua delegação, vai à piscina de soltura e aí a gente até já mostrou essa, esse mostra. Hoje nós fizemos esse, esse, esse best que exatamente para mostrar esse outro lado, como é a transmissão da natação, como é a transmissão por trás das câmeras para que você pudesse acesso, você conhecesse um pouco, Desse outro lado que é a transmissão via televisiva por trás E como é que funciona toda essa estrutura Valeu, moçada, a gente volta Best Cam, tudo isso, Best Filming, cobertura olímpica É aqui na né? Best Filming, Best Cam Tchau, tchau